Não, isso não é permitido. A permissão que há é para que entidades arrecadadoras de financiamento coletivo, aquelas que operem com arranjos de pagamento, tudo de acordo com os critérios da lei e da regulamentação do Banco Central, assim como as regras do TSE, essas empresas se cadastram para recepcionar as doações do financiamento coletivo de pessoas físicas. Agora, o que os seus amigos podem fazer é individualmente doarem para a sua campanha até o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição e aí a doação de pessoa física de cada um dos seus amigos é validada, é legítima e considerada regular. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.